Uma visita de cortesia Nas imediações de El Alamein, todos fazem a mesma pergunta. Por que Montgomery ainda não ordenou o ataque? O general inglês, entretanto, está preocupado em garantir uma total superioridade em homens e equipamentos antes de iniciar a ofensiva. Para desconectar as tropas de Rommel antes do ataque, você e seus homens serão conduzidos através da linha de campos minados em Pab el até o campo da 11ª Divisão Panzer. Seu plano? Esperar até amanhecer, destruir tantos objetivos quanto possível e logo desaparecer. Quando amanhecer deverão estar a postos perto do campo. Muito cuidado com os pâncers! Estão ocupados e prontos para atuar contra vocês. Quero que destruam o equipamento de detecção, o paiol de explosivos, o posto de comando e o bunker. Depois se dirigirão ao sul, onde um veículo tem ordens de pegá-los. Simples, não é mesmo? <risos> Boa sorte! Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos continuar com comandos atrás das linhas inimigas. Hoje na missão 9. Esse é o décimo vídeo dessa série. Se você perdeu algum anterior, é só conferir a playlist correspondente. Antes de começar, vamos dar uma olhada geral no cenário. Antes de começar, quero agradecer ao Antônio por ajudar na divulgação do canal e deste projeto. Portanto, Antônio, muitas graças. Este novo amigo também está jogando comandos. E é impressionante ver como a mesma missão se pode jogar de tantas maneiras. Para conferir o trabalho dele, o link estará na descrição do vídeo. Muito bem, rapazes! O plano é o seguinte. Quero que o espião enquadre um dos soldados, para que o boi na verde possa agir. Depois quero que enquadre a patrulha, de modo que não atrapalhem as operações. Em seguida, o franco-atirador deve chamar a atenção dos soldados para que o Bonha Verde possa atuar pelo outro lado. Com a via livre, o motorista deve conduzir o caminhão até ficar à frente dos Panzers. O safador deve colocar uma bomba no bunker e outra no equipamento de detecção. Também será necessário arrumar os barris, de modo que explodam em cadeia. E por fim, acabem com tudo. Corram para um caminhão de fuga e vão embora. É entendido? Sim, estou pronto. Hey, Fritz! Okay, sir. Guten tag. Consider it done. That's easy. Just leave it to me. That's easy. Consider it done. I'm Hi, Lester! I'm ready. I agree. Whatever you say, officer. Mm-hmm. I'll be right over. Coming. I'm ready. Yep. Fine. Whatever you say, hard. officer, I agree. Mm-hmm. Just leave it to me. Mm-hmm. Yes. Right. Yes, sir. Affirmative, sir. Understood, sir. That's easy. Fine, sir. Okay. Yes. Coming. Okay. Right. Uhum just leave it to me over também poderia acabar com ele disparando ah. com um franco atirador. Tem balas de sobra. Okay. E aí, tá jogo? Over. Bateu aquela vontade de jogar? Então que tal participar de um vídeo? Este jogo possui modo multiplayer. Basta entrar em contato. Informações na descrição do vídeo. Aproveita. Não é sempre que será essa facilidade toda para conseguir jogar. Heart, I'll be there in a moment. Mhm. Uh -huh. I'm coming. Consider it done. Okay, sir. I'll be right over. I'll be there in a moment. Mhm. Uh -huh. Come on. Come on over. Okay, just leave it to me. Coming over. Yes, sir. Fine, sir. Sir. Aqui no canal você pode deixar suas sugestões de jogo e participar dos vídeos com uma facilidade única, sem qualquer restrição ou complicação, uh -huh. e ainda podendo ter conteúdo okay. divulgado gratuitamente. Sir. Tomo nota de todas as sugestões que você que assiste nos manda. Portanto, fique ligado, pois sua sugestão pode aparecer aqui a qualquer momento. Comand. Ah! Ok. Comand vamos over over! lá Yeah I'll be right there Yes Coming Bora Hora lá mm -hmm. show lá Yep Yeah vamos lá vamos Finally, some action. No problem, man. Sure thing. Yes. Right. Okay. Yep. Consider it done, boss. Yes, Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Yep. Alarm! Alarm! Alarm! Bom trabalho, rapazes. Missão cumprida oficial. Dispensado.